Olá, por aqui Michelle Fernanda, do Sistema Marinho de Comunicação e Rádio 94FM. Hoje o Hangar Music Bar recebe turnê do Sepultura, comemorando 30 anos de carreira. E aí o que é muito interessante a respeito do novo álbum de vocês começa pelo título, que vocês já têm, é, na verdade, de uma longa data, desde o Alex, o Dante, inspiração sejam em obras, uh, em livros, dessa vez a inspiração é um filme do Fritz Lang, que é o Metropolis, né, que é um filme Sim. alemão lá, de 1928. The Mediator, não sei se eu vou errar o nome do, do, do álbum, uh, The Mediator between the head and hands must be the heart. The heart. É engraçado como que um tema que foi lançado num filme lá em 1928, ao mesmo tempo se a gente for pensar, continua tão atual, é, até mesmo se tratando de redes sociais que todo mundo senta lá e esparrama o que tem na cabeça através das mãos. Como que foi o mote para escolher dessa vez essa temática? Como que foi o mote para escolher, ah, como que chegou para vocês o Metrópolis? É um filme que a banda gostava? Enfim, como que chegou? A explicar isso por favor, Paulo ou Andréas. É, quando a gente começa um trabalho novo, vai começar um disco novo, geralmente final de turnê. Como a gente está passando um momento agora, né? A gente está para preparar um disco novo para final de 2016. Está no final do turnê desse disco, celebramos 30 anos e a gente começa a fazer pesquisas, na verdade, né? Internet, eu leio bastante. O Derek também pesquisa bastante coisas, documentários, e, e filmes clássicos ou novidades. Enfim, a gente tem a oportunidade de viajar também conhecer outros países, outras culturas. Então a gente está sempre antenado. Né? Acho que a, a frase realmente é uma frase muito forte, né? É uma, é uma frase longa, grande, mas é uma frase que se tirar uma palavra, ela perde completamente o sentido, né? Então ela Sim. tá no tamanho certo ali, do jeito que deveria ser, né? e E é é a frase que inspira o filme inteiro, né? Desde o começo até o fim. E foi o mesmo com a gente, né? Não foi um, um, um, um trabalho assim, temático sobre o filme, mas mais sobre a frase mesmo. Né? Bacana. E me diz uma coisa, das experimentações todas, é até estranho quando a gente fala experimentação, mas das alternativas musicais todas que o Sepultura fez ao longo desses 30 anos, ainda tem alguma coisa? Eu vi uma entrevista de vocês falando que tem vontade de fazer um trabalho de repente, uma parceria, uma composição com o YouTube, com o Bono, com o Ed, enfim. Isso era uma brincadeira, isso procede. Quem mais poderia entrar nessas longas parcerias? Tem até o MyPedro, por exemplo, que é. Pra gente parece que vocês já são amigos, uh, muito próximos, na verdade. Falta ainda alguém? É uma grande impressionante. Uma banda que a gente chegou a gravar uma versão do a, da bola do Blue Sky. É uma banda que a gente respeita muito e influenciou bastante a cultura. E essas ideias vem, vem cuidar de... Né? Ah. Já, Mike Petra já não conta, ele já é amigo. <risos> já faz parte da, da casa. Quando a quiser entrar no é um bom cliente, não precisa nem, nem convidar muito. Né? Mas é por aí, é, Acho que a, a música que a gente faz é bem solta de e o que realmente encaixar no estilo e a gente vê que funciona, é, a, a gente vai tentar fazer. Exemplo de Zé Ramalho com o famoso Bronx, com o Cold, com os Vai recentemente. Então, é, eu acho que é, a música boa sempre é bem-vinda. E a respeito de música boa sempre é bem-vinda ao DVD comemorativo dos 30 anos de Sepultura, a gente pode aguardar para quando? Não foi Pois é, a gente é, não, não é tem <risos> <uma risos> <uma risos> um plano né, de DVD. assim Nós filmamos isso é um show em São Paulo, nós fizemos em junho. É um show assim fantástico, né? e a gente estava toda a estrutura lá para filmar. Primeiramente é para fazer parte do mundo comentário. está sendo feito nesses últimos 5 anos, e, mas não tem uma data ainda definida para ser lançada. Não vai ser uma coisa atrelada aos 30 anos, né? Vamos ficar pronto, mas, quando estiver pronto, vai sair, né, então não sei ter a possibilidade de esse show de São Paulo claro do filme mas a gente não viu ainda o material né a gente tem viajado muito não deu para parar ainda para ver o que, que a gente tem na mão ou dependendo do que a gente tiver na mão pode até ser uma possibilidade lançar um DVD desse show especificamente. parabéns Andréas, obrigada obrigada Paulo obrigado. bom show vocês. obrigado a vocês Lá,